Você pode contratar o contador que faz a contabilidade da sua empresa para atuar em sua campanha, desde que esse profissional tenha profundo conhecimento também da legislação eleitoral. As normas sobre arrecadação, gasto e prestação de contas estão a cada dia mais sofisticadas. Então, é importante que esse profissional Tenha um conhecimento para não lhe prejudicar e não provocar problemas que possam inclusive levar a multas e até a sua inelegibilidade. Portanto, escolha bem o profissional que vai atuar lhe assessorando na campanha para evitar maiores problemas com a justiça eleitoral. Um abraço.